A realidade que a gente vive hoje nossa comunidade é muito diferente da nossa época. A minha infância, estou falando de homem, todo mundo morto. A gente foi feliz e não, não sabia. sabia. precisava me distrair com outra coisa. E a música me deu essa ganança, sabe? Eu preciso ser músico. Sem que ele... Começou a andar sem bambiar, chamei ele pro funk lá. Um montão de neguinho de cabelo louro. Quando o Bop invadiu o Morro da Mangueira, levou uns dez presos e matou uns quatro. Tinha um... um alguém do Bop com a capa do nosso disco. Escutaram o cara falar que estava liberando quem tava com cabelo louro, que era trabalhador. Dois dias depois dessa incursão do Bop, estava a favela inteira com cabelo louro. O Wesley tocou comigo e o J.B.s na Alemanha. Gente, olhando eu estou, não tô acreditando, eu estou em Paris, eu estou dentro do estádio assistindo a abertura de uma Copa do Mundo. Foi minha primeira viagem internacional. A pessoa do ritmo é a pessoa que a gente mais deve respeitar, porque é o cara invisível. Thank uh you. -huh.